O senhor perguntou a porra. vou falar com o Paulo Guedes hoje, alumínio? Isso. Vou falar com o Paulo Guedes agora, tá? O senhor pretende conversar com ele? Vou conversar com, ele. com o Paulo Guedes, se for o caso, hein? Eu tenho o um canal aberto com ele. O senhor acha que dá pra, retornar, dá pra voltar aí? Eu converso com o Paulo Guedes e depois eu dou a resposta, pô. Pra não ter que recuar, ok? Apesar das declarações de amor eterno de Bolsonaro a Trump e de todas as concessões feitas pelo Brasil aos Estados Unidos sem exigir nada em troca por uma maldita vaga na OCDE e um amadorismo diplomático nunca antes visto na história desse país, no dia de hoje Donald Trump deu uma verdadeira faca em seu coleguinha brasileiro, ao acusar o Brasil de estar desvalorizando propositalmente o real e anunciando que iria impor sobretaxas ao aço e ao alumínio brasileiro como forma de punição. Tá de sacanagem né Trump? Você acha mesmo que esse incompetente do Bolsonaro que não consegue sequer controlar os membros do próprio partido, conseguiria controlar essa alta do dólar? Não fode porra. Mas o pior mesmo nessa história toda foi ver o culo, você quer dizer, o bozo dando uma machão, afirmando que iria telefonar pro Trump pra tirar satisfação sobre esse aumento das tarifas. Afinal de contas, Bolsonaro teria um canal aberto com o Presidente dos Estados Unidos e teria também quase certeza de que Trump iria atendê-lo. Fala sério, até o Frota zoou isso. Alô Trump, é o Alexandre Frota. É, deputado, é para avisar que o presidente Bolsonaro vai te ligar. Isso. Ele quer resolver o problema, é, o dólar está em alta. Bolsonaro, aquele que te deu a, a base de Alcântara, é, que queria colocar o filho como, como embaixador. Teve aí na, na, na sala com você? Você deixou o, o chanceler do lado de fora e ficou com o filho aí dentro? É, o filho dele é, te, é amigo do teu filho. Ô Trump, olha, ele vai te ligar entre hoje e amanhã. É, ele, com o telefonema ele resolve a, a parada com você. Pelo menos é o que ele tem falado. Pois é, a boa notícia é que parece que pelo menos essa vergonha a gente não vai passar. Pois Bolsonaro acabou recuando da ligação, dizendo que esse não seria um momento apropriado pra incomodar o seu brother. Essa história tá pior do que aquele papinho de marido traído querendo mostrar pros amigos que tá tudo bem. Toma vergonha nessa cara, Bolsonaro. Aliás, vale lembrar que essa não é a primeira facada que o Trump deu em Bolsonaro não. Em outubro, Trump já tinha dado a sua primeira punhalada em seu coleguinha brazuca ao prometer que iria incluir, mas depois não incluiu, o Brasil na tão sonhada por Bolsonaro OCDE. Agora vamos aguardar para ver quais serão as desculpas que o gado vai dar para continuar passando pano pra mais esse papelão internacional que estamos sendo obrigados a passar.